Tô Meu Deus. Deus, Meu Deus! eu nasci na Bate Caverna! Selvit, me dê um bate sinal. Pô, pô, pô, pô. Nossa, esse. que porra é essa? Que bate sinal é <risos> esse? Esse é o bate sinal, <risos> ué. São ondas sônicas. São ondas sônicas que você manda pelo ar. Fogo Meu Deus, inferno. fogo! É, tá pegando essa? fogo, bicho! Tá pegando fogo, bicho! Onde é que tá, Selvit? Tá perdendo fogo do inferno. Eu tô aqui do seu lado, cara. Ah, ah, oi. Tudo bom? Meu Deus! Que isso? É o um homem, o a de cachorro ali! Quem que foi? Quem que tomou esse tiro? Quem, quem que é você que tomou esse tiro? Você está ferido? Você está sangrando, homem! Calma, você precisa de atendimento médico, não fuja de mim! Por que você me seguindo? Me deixa em paz, você vai me matar! Não, você não tomou um tiro nas costas de shotgun? Deve ter drone, talvez? Não sei, eu tô menos vida. O olhador é muito alto, eu sinto a dor. Só ignora, eu vou sair pra fazer Quando Você desprende sua mente. É muito simples quando você não, sente. Não, não. Que não, as não, pessoas não, podem não, te não, atacar, mas elas não vão não, te não, matar. Simplesmente quando você desprende sua mente, você pode ter um ferimento. Deus Pode céu, sangrar! Cara, isso, Ai. Eu cometi um erro, eu cometi um engano! Calma, eu cometi um engano! Eu cometi. Eu cometi dois enganos! Eu cometi dois enganos! <risos> Me desculpa, pai, amado senhor! Como... Meu Deus! <risos> Os espíritos vieram se vingar de mim, pare! <risos> Me ajude <risos> Me desculpa, eu, eu não Deus queria ter isso. matado vocês! Não. Eu cometi um erro! <risos> eu cometi um erro! Para! Socorro, Marcos! Isso vai causar uma porta gigante! Socorro, tá sendo, sendo seguido por objetos faldores! <risos> Saiam! <risos> que isso, vai tá só. voando! Não, eu tava, tava escondido tentando matar alguém na, na surdida. Nossa! <risos> Melhor foi o um pneu matando o Marcos, agora foi o um headshot do pneu. Meu Deus, se o fogo aqui queimando. Spring, você tá aí dentro? Aconteceram coisas aqui embaixo. Meu Deus, o Max morreu? Bingo! Salva ele lá! Springer, não, eu vi, vi, o Fênix tava sem assim, comida, ele, ele se fusionou na, na parede pra se alimentar dos musgos, ele, ele tá assim. <risos> não consegue sair. Vem cá, se liga, se liga. Esse mapa tem tá uma coisa legal, se liga, vem cá. Vou te matar, Fênix. Eu não vou matar o Fênix, tá louco? Ah. Meu plano deu certo. Agora só nos resta um inimigo para assassinar. <risos> que dia? Mano, o que aconteceu? o que foi não, isso? O que fez? Roi em Batman. Não, você não é o Batman, Marques. O Marques é um indivíduo que tem um problema muito grave. Ele tem dupla personalidade. Horas ele pensa que ele é o Batman, horas ele pensa que ele é o Marques. <risos> que que é isso, Marques? Você tá fazendo uma dança olhando pra você vai cair e morrer. Que isso? Meu Deus! Meu Deus! <risos> tá tirando Não, pera, tá Vamos tirando. negociar. Ah, -huh. ah. Eita! Eita! <risos> eita! Eita! Eita! <risos> <risos> E esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado Se você gostou, não se esquece de avaliar ele embaixo Que isso é muito importante pra mim Comenta qualquer coisa que você acha necessário E o mais importante de tudo no universo pra esse vídeo Manda esse vídeo pra um amigo, qualquer um O primeiro da lista do seu Skype, qualquer um Um cara que você acha que vai gostar Ou uma garota que você acha que vai gostar desse vídeo porque isso, além de me ajudar pra caramba, vai fazer você ter assunto pra conversar com seu amigo Você vai criar uma, um relacionamento melhor com ele, você vai poder amar ele mais do que você já ama Ou odiar, depende da situação do seu amigo E esse amigo vai poder enviar pra um amigo, criando uma corrente infinita de amigos E você vai poder ter infinitos amigos Isso não faz sentido Mas não custa tentar Brincadeira, mas se você acha que o um amigo vai gostar, manda pra ele que isso vai me ajudar muito Obrigado por assistir até aqui E a gente se vê no próximo vídeo Até lá